Cena 5, Episódio 2, Web Série Fervo, Plano, ia? Yeah. Plano... Desculpa... Desculpa... Plano... René... Aqui, vamos pegar o som pra vocês ensaiarem uma música nova que meu amigo remixou e tal. Peraí, peraí... Aí. Tony... <coughs> Oi... Tá vendo essa sombra lá no espelho? Tô pegando ela. Caramba, deixa eu ver. na beirinha. Chega, tá aberta. Não, aqui vaza tudo. Volta pra lá. Tchau, você sabe. Aqui, aqui, aqui, ó. ó. Eu fico dando meus pulos. Meu Deus, mas.. E o texto? <risos> Gente, eu tinha por aí, decoradíssimo. Por aí, por aí, por aí. Ação. Sou eu que falo, mas eu não lembro. <risos> Peraí. Eu sou o Renê. Eu sou o fiel escudeiro e braço direito da tia. É, fiel escudeiro é onde você pega o copo, você pegou no momento errado. Eu peguei, eu não, eu peguei no... Fala, você é, é. engraçado. Você é engraçado, Samir. Me... Eu sou o René. Eu sou o fiel escudeiro... Putz, ei. É, eu buguei Tudo bem. Ação. Meu Deus. Ui. Eu não demoro. Ah, você? Eu preciso que você te fala de foi morto. Não, foi noite. Mas... Porque tudo que eu tenho de um comprovante de pagamento não serve como. Eu já aqui na hora que você bateu na porta, eu, eu não serve... segurei, porque... Acabou, minha mão. Deco, vou com o seu filho, Eu sei meu texto, querida. Que o vá... tá calor, cara, a gente lá deu pra me dar. Tá? o aluguel. Seu Madruga ficou 14 meses sem pagar aluguel. Calma, <risos> gente, peraí. Me acostumei com esse negócio de mãe ainda. <risos> Deus, Eu nossa, tô, tô nossa, na cena, pô. Eu posso dormir na cama com ele. Eu tomo feito pedra <risos> mesmo. Hum, tá Eu tomo feito Caralho <risos> Pra aqui Fecha o olho, não fala não Não fala comigo não, só fecha o olho e vai, vai Ai, tem como você me sentir uma água com bastante gelo, uma pedrinha de limão Pedrinha de limão é foda Rodando, cena 1, é. um, episódio 3 Vamos falar e vou de novo? É um racista, mas só se for do começo ao fim. Calma aí, você pegou minha... não <risos> <risos> É só um show completo, completo <risos> né? É que é eu quem falar nem sabe aqui. É o que eu, hein? <risos> eu podia ter falado um show completo? Vai lá. Dança. Dança pra mim. <risos> Ah mentira! Puta merda. Você me fez uma c... Sei falar grosso, sei falar manso, sei coçar o saco. De Seja. acordo com administradores.com O ambiente é a construção natural. Obrigado, Google. Sabe cozinhar? Não, hum, isso não. Deve ter alguma coisa congelada no micro-ondas. <risos> Eu voltei naquele erro, porra. Devo ter alguma coisa congelada no micro-ondas que você possa fazer. Meu Deus! Sabe cozinhar? Não, isso não. Bom, eu devo ter alguma coisa congelada no freezer. Já ficou na minha cabeça. É. Sabe cozinhar? Não. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Fica quieto. Eu sei, cara. É mas hum, o negócio eu agora, o negócio eu agora. Entendi. Vai. Sabe cozinhar? Não, sei, não. Ah, eu devo ter alguma coisa congelada no freezer que a gente pode usar no micro. Oh, <risos> ah, não, eu que ah, Eu pedi pra Juliana fazer isso, será que eu tô trabalhando? Não, não. Tá tudo bem. Rio, eu tô foco assim, tudo. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí assim. Sabe cozinhar? Eu não vou, eu não vou assim, não. Porque pode ser que amanhã, Paula, você hum. esteja assinando esse divórcio. Amanhã você pode estar no lugar dessa esposa. Desculpa, deixa eu falar antes. Paula, que é, que você tá com tem a um homem, aham, uh -huh, é. Desculpa. Posso, Fih? Pode. Deixa eu olhar aqui. É porque ele fala: vai ser mulher de um homem só. É, filho. Ah, eu junto, né? É eu junto, falei, é, é isso. Serei, é junto. serei. Vamos lá, agora vai, agora vai, hein? Tá rodando. Uh! Para, dar? Eu não tô com ah. tempo. Você não está com é. tempo. Desculpa. Eu peço que é Não, não é você não. É um pouco diferente do meu universo, mas vai dar tudo certo. Até agora não aconteceu nada. O que, que foi, cara? E eu escutei um ar condicionado aí, por que? Não é ar condicionado não, eu vou todo geladeiro. Não, ele. Ah. Até agora tá tudo certo, ar <risos> não não, tá o, não. Não. o ar condicionado. Eu não ouvi isso não, tá bom? Não ouviu o O ar condicionado! Tchau. Ela <risos> <Porra, caramba. risos> é um garçom que caiu pela escada. Tá caindo, tá rolando. A bandeja foi tudo. Idiota. Quem? Okay. Você tirou a blusa? Claro! Eu ele fez tudo! Eu cara. fez tudo, cara! Será 4, episódio 4? Que bom que arranjou um comprador! É na outra orelha, não é não? É! Alguém ensina pro Pedro que ele fazer? Atenção! Ação! Que bom que arranjou um comprador! Fico feliz! Tá bom, tio, vai lá. peraí, Peraí, peraí, que O garçom tá chegando nessa <risos> hora. na hora que vai gravar, gente! Obrigado. Qualquer coisa me ligue, hein? Tá bom. Tchau. Tchau. Você fechou a porta e ele riu. Ah, de novo? Isso aconteceu na outra, Pedro. Por quê? Eu só rico porque eu lembrei da outra. Sim, é capitão. Então é isso. Ai. Tô indo. Desculpa. Caralho. Eu tava assim, O que aconteceu aqui? Tá, mas é porque eu vou ter que pai, sair com ela. Vai, seguiu, o ação. É você do sim, capitão. <risos> Ai, que ódio! Peraí! Descortada! É, isso mesmo! Não tem uma água na né, geladeira, não tem um ventilador nesse calor! O quê? Engasgou? Eu nem vi! Foi ele sozinho! E ele começou a machucar, tentando que ódio, sim. parar de rir e entrar na maçã, só que só é que ria. Desculpa, calma aí. Não tem muito de patôs. Ih, esse calé. Rir, vi tudo. Que ódio. Ai. onde, é cara? Um, é um saco. Ai, isso aí, são nem 10 horas da manhã ainda Ai, que horas? <risos> <risos> <risos> meu Deus! <risos> Ai, caralho, eu odeio isso é Merda do que o que acontece agora eu tô Olha só, você tá olhando pra mim, para Eu tá não Vamos lá! Podemos? A pra É a primeira cena. Então eu não vou olhar pra você. Tá. É que eu não, pode olhar. Eu sei, majestade, fica tranquila que eu já tô na fervo. Ih, mas eu já tô descabelado! Desculpa, volta! Analisando a Red and um truck. Eu não sei falar a truck. Temos uma caixa de marcha. A gente tem que ter muito equilíbrio emocional pra gravar uma produção independente, entende Eu tava vendo os vídeos de, vídeo de bastidores esses dias, aí tava gravando a cena de você e do Hermes na praia. Aí tinha uma serra. Toda hora que vocês iam falar, a serra começava. Vocês, eu, teve uma hora que eu falei, para! a serra, tipo, chega! Ela parou! Não! E ação! E vem cá? onde tá a Não, você entrar? falou vem cá já virando. tá Ação. E vem cá? Não, já virando, não virado. Eu já falo virando pra cá? Isso. E vem cá? Não, ao contrário, bicho. E vem cá? Olhando isso. Tava falando com ela e depois falou ah, e vem cá. Ah, tá. Ação. Pera aí, caralho. <risos> Cara, não tem barulho nenhum, vai. Meia calma, dúvida. calma. Ai. E vem cá. Aonde eu tá... Gente. Ah, que ódio. tem graça nenhuma isso. Idiota. Eu não vou falar mais ação, não. Tá, eu eu vou. Vai no teu Eu vou. estar no meu tempo. Meio dia vídeo, é. eu tô aqui. <risos> Cadê Jonathan? Eu entro, eu, totalmente eu o caminho. A noite é que foi quente. Eu queria mais. Você não tinha que sair não do Eu ia sair também. Eu fiquei. Eu, eu queria mais. Mas, mas mas eu, que eu pensei em fazer assim: ó. A noite foi quente. Voltou. Pronto, última parada. Vamos pra ferro? Você mas... falou e aí antes. É, mas aí aí primeiro. É? Ah. É, eu que errei. Tá falando. Costuma e vai dar tudo certo. Uma hora vai sair uma mensagem boa. Seu Glauber, vamos pra Botafogo? Bota o cinto, meu filho. Essa cidade tá perigosa. <risos> <risos> já já o almoço deve chegar. A gente come e continua pegando no batente. Não é nada disso. Não é nada, você pulou, fala. Pulei. Tinha playlist. Ah, é! Fico lá embaixo, quando ela chegar eu já vou amansando a fera. Vem cá! Quando? Que que essa menina... Pra que que você olhou pra lá, bicha? Eu tô aqui. Não. Bicha, mas tem que olhar pra cá, certo? Você não olha... Lógico, porque ela tá olhando pra mim. Você tá olhando pra escada. Ação. Vem cá, alguém pode me explicar o que que essa garota tá fazendo aqui? Não, peraí, peraí. Assim não dá! Alguém pode me explicar o que que essa menina tá fazendo aqui? Ação cortou. Ação cortou. Ação cortou. Ação cortou. Ação cortou. Ação cortou. Ação cortou. Ação cortou. Podemos? E? Ah. Cena 1, um, episódio 6, plano Deco e Tina, take 1. E arrependida por tudo que ela fez e... Ela tá aqui te pedir desculpa. <risos> nada. Gente. Nada, nada, nada, nada. Ela tá. A desculpa. Ela tá afim de pedir desculpa. Ai, meu Deus. Eu tô oh, nem Deus. olhando. Vou até... É, eu vi Eu acho que foi por isso. Pois, bicho. Não, Não, olha tá pra, pra mim esquecer o deck. O deck. O Pronto, já ri tudo. Acabou. Ótimo. E ela veio pra te pedir desculpa. Deixa ela, deixa ela. Vai, vai, vai, que ela vai tá pensar. bom. E ela veio pra te pedir desculpa. Por que que não me ligou? Por que que não me deu uma mensagem? será que a gente pode conversar? Não. Bom. Oh, que saco, vai, mano. Vai, vai, vai, vai. Será que a gente pode conversar? Paula, hoje não. Por <risos> <risos> nada? Nada. Não uma eu não tô nem olhando pra lá. Não, pra não, lá não, tudo bem. Fala. Eu não esperava que ela fosse. É, rir. Ela, ela tá concentrada. Ela tá concentradona, de... né? Tá. Ah. Ação. Vem cá, alguém pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Não. Gente. Eu não vou meter a olhando na cara do Felipe. Por quê? Por que eu tô dando vontade de rir? Eu não fiz nada agora. Foi isso mesmo. Começa, começa. Ação, ah, vem cá, alguém pode me Gente, amor de Deus, não, não, não. não dá, não dá. E o pior encol, de tá tudo um... é que ele vai colocar isso nos erros depois só o nosso lado se fudendo. Tu então, acha que eu não vou errar, bicho? <risos> Posso gravar? Pode, pode, pode. Não estranha, não, tá? É assim mesmo. Eu nem te conto, é cada loucura. Mas, se você quiser também, é pra você. <risos> Tá rodando Cena 4, episódio 6 Plano Tina Configuração Tem Eu só tenho uma fala nessa cena hein? Pois é, então é só só é não sou figuração, sou específico, porra E você viu né? porra Deco, Deco eu acho bem mais interessante E vai trabalhar com a gente também? Não. Eu não vejo problema nenhum Sou eu, tá? Desculpa Vamos de novo <risos> Ele me deu um tapa. Claro, que é tipo assim, você falou DÉ, Quase, Ná, Faz tudo igual. Faz tudo igual. Faz tudo igual. O Paulo sabe o que fazer. Renê, comigo e os dois, vamos se preparar pra abrir boate? É tá porque tá chegando gente aí. Eu. Né? Olha só, só pra lembrar, eu tô de folga. Amanhã eu mesmo, tá de mãe, folga. Vamos, vamos dali? E Renê vem comigo e os dois se preparem que a gente vai abrir a casa. Ó, só pra lembrar que amanhã eu tô de folga, tá? Tem que ver alguém pra me substituir. Eu vou atender a porta. <risos> Eu mesma. É, eu sou o oficial de justiça representando o banco Samovar. É, esqueci o texto. Essa era é só que... isso, não, era não, só é isso. Que... Ok, cê... agora ele entendeu, ele interpretou o texto. Vamos lá, se cê... Deco. É, desculpa atrapalhar. <risos> é <muito risos> eu consegui todo o dinheiro para pagar todas as dívidas da feira. <risos> <risos> Gente, eu não falo ele falou eu. Parece um suricato. Por que ele vai falar eu vou ficar tipo assim, ó? Desculpa, eu me intrometi assim, gente. Porra! Eu não vou dar pra você. Vou só encarar ele. Vai, chega! Desculpa, eu cheguei assim. Ô satanás, pra quê? Aconteceu alguma coisa lá na fenda? Aconteceu. Aconteceu sim. Eu consigo pagar todas as dívidas da feira. <risos> ah, porra, é meio possível. Ah, ficou legal essa reação dele, <risos> Ai caralho! Vai só na reação, vai só na faço... reação aqui, tem tá como? Porque vai ser a fala dele. Eu, eu consigo, vou... consigo, vai! Eu consigo. <risos> Desculpa. Não, porra. Tá. <risos> tá <faltando. risos> só é só... Eu... só o final, pagar a dívida da festa, caralho! <risos> é. Tenho como pagar todas as dívidas da. Agora vocês. <risos> Vai, cara! Vai, eu tenho como e... Vai. Ação. Eu tenho como pagar todas as dívidas da ferro. <risos> Chegou. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho como tirar a ferro da falência. Eu consegui todo o dinheiro para pagar todas as dívidas da bote. E, e eu te conheço, filha da p. Pita é com o <risos> Eu <risos> todas as dívidas da fita. Ai, meu Deus! Ah. <risos> mais pô, mais. Teu, pô, agora vai, é agora vai, é agora vai. É Será que paga? <risos> Quase imbiche. Tá Quase imbiche. Que... <risos> Caralho, <risos> foi por <risos> <risos> Foi <muito difícil>. Tremeu <risos> na hora aqui ó, caramba! Tremeu e eu ainda <risos> apertei o braço dele, cala a boca. Mas eu quero ajudar o que custa? Custa muito, custa a venda da não. Aí ah, eu já me levei pra aquela porra. É aí, jamais vou aceitar. Jamais não, vou aceitar isso. um negócio desse. Desculpa. Isso. Vamos lá, atenção e ação. Não, eu não, eu não tem condições de aceitar isso. É você. Eu? Eu? Sou eu? É. Você é o eu sou a gente. que. Bicho, a gente tá voltando. Como é? Você voltou? Você voltou. O nome dessa cena é geral. Se você erra no final, volta pro começo. O Heron tá agarrado. Tô dando um help aqui no bar. Tá tranquilo. Avisa é a Tina, tá? Ai, tu feliz. É, é Jonathan, não é Heron. Jo hum, o Jonathan que fica no bar. Vamos de novo. Ah. <risos> Mas... Também estou numa estratégia de marketing. Mas também estou pensando em é, estratégia é de marketing. É isso empreendedor que você vai falar que é empreendedor. <risos> mas eu estou pensando numa estratégia de marketing que vai aumentar o isso lucro é o da distância, mas é também pensei em uma estratégia de marketing que vai aumentar o movimento. Ou e seja, gente... e com isso o aumento do faturamento. Vai... Nossa, eu achei que ele fosse um bom empreendedor, Tina. Mas você dá umas aulas pra ele, né? E no final <risos> tá tudo certo. Ai, gente. Cadê, meu Cadê meu celular, Tina? Eu preciso ligar pro, pro Heron e pro Jonathan. Quem Como é que você faz, Cristina? Você liga pros dois ao mesmo tempo? É assim, tem um né? grupo do WhatsApp, que você faz ligação? É ah, na verdade, vai ter um grupo chamado Nós. <risos> Ai, Nossa, eu tô ah, não vou mais lendo essa nessa bosta, não. Não, fatura aumenta, fatura aumenta. o movimento aumentando, o fatura aumenta automaticamente aumenta também. Ah, então tá escrito errado. Não, o movimento aumenta, se, você entender, aumenta, se você entender que o lugar, quando tem mais movimento, vai faturar mais... É isso! Vai... <risos> Vamos lá? Bom dia? Bom dia. Que eu, é. Merda. Vou acabar o mate, gente vai voltar. É, depois de tomar banho gelado, tomar água fria, dormir no calor... Aquele Desculpa. dia que a Desculpa. Gente... Água, água fria é uma água, fria. água quente. Porque não tem de ladeira. Mas eu quis tomar água fria. Ah. Ah. Você conversando no telefone. <risos> é você. É. Eu tô querendo, foi por acaso. Calma aí, vai. Vai. Já tem que entrar no agarra, entendeu? Aí eu entro de corda. Mas o Sário vai, deita. Deita, cara, tira a roupa. O Caio me ajuda, bicho. Parou. isso aí. Quando for assim, você me chama para compras, tá? Você vai trazer esse peso todinho sozinho. Aí eu fui comprar uns produtos de Volta. limpeza. Esse peso é todinha. todinho. O pessoal cismou, o que, que é vaga pra hoje à noite. Impossível. Impossível. Tony, eu não vou conseguir com você aí, não. Você tem que ficar aqui. Faz olhando pra mim. É, o hora que eu for sair quando como que eu Faz saio? Passar e sai, fecha dele, Mas olha pra mim. Ingressos esgotados. Essa Vivica Tonkas é uma drag poderosa. Mulher raça multidões. Hum, eu gostei muito dessa ideia de ter um segundo. Assim tô olhando de... pra ele, desculpa. Eu <risos> também tô olhando pra ele de vida, <risos> Vamos de novo, vamos de novo, vamos, vamos de novo, Ok, vamos cortar, né? Vamos cortar que acho que pra ele, eu acho que no. Tony, você acha que dá pra ele mais alguma coisa não, né? Não. Não tinha chave, gente. Não tinha como jogar um Mas fazer o último. Sacanagem. Você pode tudo e um pouco mais. Bom de novo, porque o Tony esqueceu da cena. Ele tá de costa e não viu chegando. Não entendi o que que houve. Eu falei ação e você virou pra lá e... Transcendeu. Você tá lá onde o Pedro deixou a moto. Não, eu tava no saco da estátua. Ai! O que aconteceu? O <risos> que, <risos> que aconteceu? <risos> é o povo é. que tá ali embaixo segurando. Meu salto grudou. <risos>